Ei, hey, Colosso aqui para mais um vídeo sobre mods de Skyrim. Hoje trazendo para vocês os mods essenciais de 2022. Lembrando que eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos que podem ajudar quem está começando a instalar mods e possivelmente vai ter problemas. E se você gosta de Skyrim e curte mods, então ajude a valorizar a comunidade brasileira e incentivar o trabalho de criadores de conteúdo com a sua inscrição. E bora para o vídeo! O que a maioria procura na hora de instalar mods com certeza são melhorias gráficas. Nessa lista vão estar mods que melhoram ou adicionam detalhes nos jogos. O primeiro mod em questão é Skyrim do Parallax. Esse mod melhora as texturas de paredes, piso, estradas, montanhas, árvores e praticamente todo o ambiente visível de Skyrim. Como complemento a esse mod, você pode instalar o Static Mesh Improvement texturas quadradas, objetos achatados e outros problemas gráficos. Esse mod ajuda em conjunto com o anterior. Recentemente no canal eu fiz um vídeo com esse tópico de natureza e nesse pouco tempo encontrei outros mods que me deixaram muito satisfeito. Skyrim 3D Trees and Plants, Cathedral Weather Overhaul, Obsidian Weathers e Northern Grass SE. São mods que irão melhorar a natureza, a água, as estações do ano e a grama de Skyrim. Esses quatro mods combinados modificam muito como você irá enxergar Skyrim em suas próximas viagens. Uma das coisas mais incríveis que eu vejo são os campos gramados e vastos por todo o local. Não somente isso, também ocorrerão chuvas, neblina e uma iluminação solar única após a instalação desses mods. Com a instalação, com certeza vocês terão prazer em explorar regiões já vistas anteriormente. O combate original de Skyrim se tornou obsoleto para os padrões de atualmente. Dessa forma, vou apresentar mods que irão melhorar e deixar mais realista o combate do jogo. O primeiro mod, o Wildcat melhora a questão de dano recebido e dano feito pelo personagem, deixando muito mais realista o combate. Além disso, vai melhorar muito a inteligência artificial dos NPCs e inclui também defesa no momento correto. O segundo mod, Locational Damage, inclui dano localizado nos inimigos. Como por exemplo, um dano na cabeça aumenta o dano e também diminui a recuperação de mana do oponente. Dano nas pernas diminui a velocidade de movimento e pode fazer o seu inimigo cair. O terceiro mod, First Person Combat Animations, traz novos movimentos no combate. Quando você acertar o inimigo, você realmente vai sentir a espada cortando sua pele. Além disso, esse mod traz vários novos movimentos para todos os tipos de armas, conforme descrito na sua página. O quarto mod, Elder Souls, atribui a mecânica de atingir inimigos próximos quando você golpeia com a sua arma. É a mesma mecânica utilizada em Dark Souls e jogos do gênero. Agora vai fazer muito mais sentido fazer um bárbaro com espadas de duas mãos. E por último, os mods Finis, XP32 e Dynamic Animation são mods que utilizam para os mods Listados anteriormente possam funcionar normalmente. Um aviso importante em relação ao Finis é lembrar de rodar após instalar os mods que mudam o movimento dos personagens. Caso contrário, vocês poderão ter mau funcionamento durante o jogo. Falando um pouco sobre mods de armas e armaduras, vou passar três que aumentam muito a quantidade de armas e armaduras no jogo. Os mods são Immersive Armors, Immersive Weapons e DMT, Blades, Samurai Armor e Kimonos. São centenas de novas armas para usar e lindas armaduras para experimentar. Você pode encontrar esses itens para serem feitos em qualquer forja do jogo. A gama de escolhas é muito grande e você também pode encontrar lutando muitos inimigos durante suas gameplays. E não somente esses, agora eu vou apresentar para vocês dois mods que fazem substituição e acrescentam armaduras em Skyrim. O primeiro deles é o Perfect Legendary e o segundo é o Dark Brotherhood Heavy Armor. Acrescentam novas armaduras para o Império e também para a Dark Brotherhood. São armaduras muito mais bonitas e no caso da Dark Brotherhood, agora você também tem acesso a uma armadura pesada para o seu assassino. Além disso, vou complementar com mais um mod que você pode instalar que é o Aladon Shield, que acrescenta um escudo personalizado da Dark Brotherhood, que por sinal é muito bonito. Para fechar os mods de armas e armaduras, a gente não pode esquecer de melhorar o que já existe no jogo. Dessa forma, o projeto Clarity vai melhorar as texturas das armas e armaduras vanilla do jogo. Sobre corpo e cabelo dos NPCs e para melhorar as opções para criação de personagem, eu vou trazer para vocês três mods. As opções de cabelo e detalhes de corpo e rosto do seu personagem vão aumentar drasticamente e com certeza vocês terão personagens mais únicos e muito mais interessantes. As mudanças desses mods também valerão para os NPCs do jogo. Os mods em questão são Chivas Vanilla Hair Replacer, se você tá cansado daqueles cabelos Vanilla do jogo original, então você tem que instalar esse mod. O mod vai alterar todos os NPCs do jogo, sem exceção nenhuma. O segundo mod em questão é o KS Hair Draws. São 900 mais tipos de cabelos, sendo 830 para mulheres e 92 para homens. Além de cabelos muito bonitos, você pode trazer uma originalidade muito maior para o seu personagem. E por último eu vou indicar aqui o CBBE, esse mod ele vai trazer melhores texturas para os corpos dos homens e das mulheres. Mas um aviso aí para os navegantes, após instalar o CBBE, cuidado ao jogar o jogo e deixar o seu personagem sem roupa nenhuma. E falando nisso eu fico imaginando o tanto de inimigo sem roupa que vocês vão deixar no jogo a partir de agora. Se tem uma coisa que enche os olhos de todo jogador de Skyrim, com certeza são mods de magia. Nesse caso eu vou trazer para vocês alguns mods que com certeza vocês vão adorar. O primeiro dele é o Vitari. Nesse caso você vai trazer cinco novas classes mágicas para o jogo, que são Druida, Shadow Mage, Warlock, Clérigo e Xamã. Na verdade esse mod vai trazer 15 novas magias para cada arquetipo de mago que eu vou discutir agora com vocês. No total são 75 novas magias vendidas por vendedores únicos, que vocês podem conferir na descrição do mod. O segundo mod é o Apocalypse Magic in Skyrim. O apocalipse, o legal dele é que ele vai trazer 155 novas magias, sendo que são 31 para cada escola existente no jogo. O próximo mod é o Summer Mist, ele vai adicionar novos encantamentos no jogo. Na verdade são mais de 120 novos encantamentos que você pode colocar em anéis, armaduras, armas, todo o equipamento do seu personagem. Na descrição do mod, o autor diz que são 71 encantamentos novos para armaduras e 49 novos encantamentos para armas. Os próximos três mods que eu vou falar aqui são mods que melhoram os gráficos das magias que vocês vão lançar. O primeiro deles é o Spell Emit Light. Quando você tiver com uma magia equipada, você vai ver a iluminação dela em paredes, no chão, no teto emitindo luz como deveria ser. O segundo é o Frozen Electrocut Combustion. Esse mod é um dos mais interessantes que eu já instalei para magos. O que ele faz é simplesmente incrível. Como por exemplo, se você matar alguém com magias de fogo, ele vai aparecer todo tostado, carbonizado. O seu cadáver não vai estar intacto como faz na versão original do jogo. O mesmo acontece com personagens eletrocutados, que vão ficar se debatendo no chão, ou então, personagens congelados quando usamos magias de gelo. A próxima lista de mods vai falar um pouco sobre a imersão dentro do mundo de Skyrim. O primeiro deles é o Heights of Skyrim. Um detalhe simples que não foi observado é a diferença de altura entre os NPCs e jogadores do Skyrim. Após instalar esse mod, você vai passar a observar uma população com diferentes tamanhos. O segundo dele é Wither Sun, Fates of Skyrim. Esse é um dos mods mais interessantes que eu tinha visto em Skyrim. Agora você vai poder servir a sua divindade e ganhar poderes únicos com isso. São várias divindades espalhadas em torno de Skyrim. E aqui no canal eu tenho até um vídeo falando sobre esse mod especificamente. Vou deixar aqui nos cards para quem quiser acessar. O próximo é Immersive Citizens. Esse mod muda a forma em que os NPCs interagem com a vida no seu entorno. Você vai presenciar vários NPCs comprando coisas, conversando uns um com os outros. Na parte da noite você vai presenciar tavernas lotadas de pessoas, entre outras interações que esse mod vai adicionar no seu jogo. E por último eu vou trazer para vocês War Zones. Durante o jogo fala-se muito em Guerra Civil. Mas quando você faz viagens por Skyrim, você mal presencia combates entre os Imperiais e os Stormcloaks. Agora viajar por Skyrim vai se tornar uma viagem muito mais perigosa. Nos modos de miscelânea, eu tenho três para indicar para vocês. O primeiro deles é o Security Overhaul. Na verdade ele vai trazer novas trancas para as fechaduras que vocês tentarem fazer o lockpick. O segundo dele é o Wizard Hats. Agora no jogo você vai ver chapéus originalmente de magos. E por último, o mais indicado de todos nessa classificação é o Cloaks of Skyrim. Que na verdade vai acrescentar milhares de novas capas para o seu personagem e para os NPCs do jogo. Em alguns momentos você vai presenciar guardas da cidade usando capas bonitas e deixando o seu jogo muito mais incrível. Essa foi a nossa lista de Mods Essenciais 2022 aqui no canal. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de fortalecer a comunidade de mods do Brasil, se inscrevendo no canal e prestigiando o trabalho dos criadores de conteúdo incentiva a continuidade da comunidade brasileira. Agradeço a você que assistiu até aqui, muito obrigado, até a próxima, tchau pessoal!